Embora o Presidente da República tenha garantido que vai editar uma medida provisória com modificações importantes para retornar o projeto, para aquele projeto original, inicial, né, que foi para a Câmara, mas o método é que está levando as à dicotomia de posições. Porque se o método fosse o adequado e o correto, onde senadores da República fazem seu trabalho de revisores da legislação que vem da Câmara, já teríamos nos entendido há muito tempo. O problema é que tem críticas e críticas. Eu quero citar pelo menos um dos pontos que me preocupa muito. Eu fui sindicalista por muito tempo, fui diretor da Central Única dos Salvadores, ajudei fundar, passei cinco mandatos na Central Única dos Salvadores, a CUT, que é uma das centrais sindicais mais atuantes desse país. Né? Conhecemos sindicatos e sindicatos quando coloca-se a preponderância do negociado sobre o legislado, isso é muito bom para aquela meia dúzia de sindicato forte, realmente de luta, que tem realmente poder de barganha. Mas para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros que tem sindicatos frágeis, sindicato com dificuldade de sobrevivência, e com essa situação precária de hoje, onde tem 15 milhões de desempregados, eu temo que aprovando essa situação da forma que se encontra, nós vamos permitir uma, uma série de, de negociatas, ou seja, negociações errôneas, contra os trabalhadores, e aí se o negociado prevalece sobre o legislado, o trabalhador não terá onde recorrer. Eu tenho procurado conversar com o Jucá, que é o relator atual, com o Ferrasco, que era o relator anterior, que essa preocupação nós precisamos dar uma válvula de escape para o trabalhador, ou seja, uma oportunidade para que o trabalhador possa escolher entre o legislado e o negociado quando aquilo for lesivo ao trabalhador brasileiro.